Sabe aquela calça jeans que tem um tecido muito gostoso e não queremos desapegar? Pois é, transformei a minha em um short. Vem que eu te ensino. Para o nosso novo short vamos precisar de uma calça jeans, lógico. Uma tesoura bem forte, se for de tecido facilita o trabalho. Fio e agulha. O fio precisa ser da mesma cor para combinar com a calça, tá? Com a calça vestida vamos ver até onde vamos cortar. Mantenha em mente que a gente vai dar, fazer duas dobras. Então tem que deixar um palmo maior que o tamanho final. Porque é melhor sobrar, e aí a gente dobra mais, que faltar e não vai ter como colar de volta. Marquinha feita, é hora de passar a tesoura. Como o jeans é bem grosso, fica difícil de cortar. Mas com calma vai. Se ficar a diferença de uma perna para outra, é só retocar o corte depois. E bora colocar esse short de novo. Vai por mim, é bem mais fácil fazer as dobras com o um short no corpo. Dobrinhas feitas, o mais simétrico possível. Usei clipes de papel para segurar tudo, para eu conseguir tirar o short e não perder a dobra. Para acelerar o vídeo, eu já deixei uma perna costurada e vou costurar outra com vocês. É muito fácil. Eu começo dando um ponto no lado de fora da perna. E, mas o lado independe, é porque eu achei mais fácil. E eu precisei de três pontos na frente e três pontos atrás da perna para segurar a dobra no lugar. Se tu não tem habilidade com agulha e linha, pode apelar para aquela fita que cola quando passa, ou para cola de tecido. Eu prefiro costurar, porque eu não confio na cola de tecido, vai que mancha meu short. E o nosso short ficou assim. Se tu gostou do vídeo, dá um like e se inscreve no canal para mais vídeos como esse. E essa semana tá tendo vídeo novo todo dia no especial de 100 irônicos. Um beijo e até amanhã. Tchau!